Se tiver ruim, eu vou cuspir isso aqui no chão, hein? Vamos lá, hein? Isso que você passou aqui é o quê? É tipo uma bebida? Não, é um doce. Ah, é um doce. Ele passou ali com um pincel? Fica assim, aqui, ó. tá molhado. Aí dá a que tá molhada, tá vendo? E é gostoso, é docinho mesmo. Fala, galera. Muito bom dia. Eu sou o Pedro. Ohio, eu tô aqui em Arraial do Cabo E vou conhecer um ponto top Você quer tomar um café da manhã Quer comer alguma coisa topzera Irada então, nessa. Aí, ó Praia dos Anjos, tô aqui, ó Sinalzinho aqui é a Praça do Cova Aí o Galo ali, ó <risos> E aí, Galo, beleza? Praça do Cova tá aqui Ali no final é também Praia dos Anjos, né? É, aqui fica aquele restaurante top de lá e de cá E aqui à minha frente fica o Black Mamba Esse lugar iradaço a gente vai tomar um café aqui, vamos ver se tem alguém aqui. E aí, tudo bom? Para, Fala, louco! Ele aí, ó. Bom dia, brother! Fala e aí? Indo, bebê. falou comigo, bebê! Tudo bem? Muitos bem muito muito bem-vindos ao Black Mamba! Ah, olha Aqui, ó. É o seguinte. Aqui tem uma agência de turismo. Pode já rolando, pode deixar rolando a música. Aqui tem uma agência de turismo de um lado. Do outro, outra agência de turismo, então fica por pertinho da Praça do Cova Então é um ponto irado pra você chegar Num passeio de barco, se chegou, não tem café da manhã pra rolar A gente vai tomar um café da manhã aqui agora Afecínio. Esse bora irado aí, Tempo. esse, esse, esse cortamento irado Conhece? Conheço Conhece? nada, irado, Aqui com um cara insuportável que anda com uma GoPro pela rua Olha só Então a gente, olha só, vamos explicar pra galera A gente marcou nosso ponto de encontro ali na pra... na, ah, pra na... De Tropê, na Praça do Corpo, que a gente sempre marca nosso ponto de encontro ali pro barco. Marcou ali aí a galera fala: "Pô, Pedro, eu acordei doidão, acordei". <risos> <risos> e <eu> <risos> acordei <risos> eu mais um doidão que você, aí, tô... é tô... <risos> Acordei mal, preciso tomar um café da manhã. Quer tomar um café da manhã? Vou tomar um café da manhã onde? Aqui, bro, Black Mamba. Aí olha só. Aqui é o seguinte, chegou aqui e deu o Hashtag partiu arraial, né? Que é o código de promoção. Aí é fiado. Isso. É isso? Verdade. Olha só, faz ah, o tá, tá. <risos> faz café pra gente agora, então. Tem café, agora é um café. um pouco. Opa, bolo. Esse aqui é o quê? Bolo cheiro? É. coco e doce de leite. Coco com doce de leite. Então eu vou querer um bolo desse. É uma torta, né? É, torta. Então. Torta. Eu quero uma torta de, doce, de, de coco com doce de leite. Que, que e café? vou querer um café. Café. Qual? Tem coado. Não é isso? Não, tem Não, o expresso, expresso isso. o pequeno, ah. o, o, o grande, que é o duplo. Isso. Capuccino ou latte? Então tem capuccino, Latte maquiado. La, la, latte maquiado, o que, que é isso? Esse aqui. Pega aqui de gente ver. As opções de café. Então Ah, legal. Tem, tem, tem esse aí tipo também. Tem é, é leite. Entendi. Tem pouco café. Tem menos café, né? É isso aí. E tem a opção de... É... O café duplo, né? Eu vou querer um café duplo. Duplo? Já que é de graça mesmo? Porque... <risos> Eu vou querer um café duplo. E vou querer quatro pedaços de torta. <risos> aqui, fala comigo. É... Então a galera chegou aqui. Também tem a opção. Isso aqui é café, tá vendo? Na frente? Ou é... ou é um espremedor de laranja? Quer? Aqui na frente é um espremedor de laranja? Aqui aí, ó. Embaixo. Essa aqui? É. Não. Quer é fazer suco? é suco, pra suco sim. Ah, então no caso se você quiser um, su um suco de laranja, eu posso tomar também? Também. Então, pô, olha só que legal. Não, tem que falar, pô, pra galera saber, né? Ah, doce. É, suco de laranja. Chegou aqui, quer tomar um suco de laranja, e não tomar café? Porque eu tomo café, né? Aqui, ó, tem suco. Tem um cardápio, dá o um cardápio. Cara, que cardápio top, cara. Deixa eu dar uma olhada nesse cardápio aí. São dois. São dois tipos de cardápio. Aí o do café da manhã na parte da manhã, vamos lá. É isso aí, o, o licuado. Né? É. Ó. É coqueté sem a álcool. Também. Ó, tem coquetéis sem álcool, certo? Eu vou tirar uma foto disso aqui e vou, vou botar. Coquetéis sem álcool, tem as bebidas, Coca-Cola, Fanta, água. Beleza, aí tem laranjada, ó. Tem abacaxi aí, com... No, no cadáver, tem Pô, que legal, de mano, de... tem abacaxi com ortelã, cara. Mas aí chega na loja não tem nada. Não. Tô não. Não, não, mas... é porque é agora de manhã, né, galera? Que é só laranjada, já tem, né? Tem e outro. Então, limão, mar... morango com limão, que maneiro. Esse aí é bom. É abacaxi cortelã, que é muito bom também. Abacaxi cortelã é top. E a laranjada. Show? Que maneiro. Legal, legal. Aí deixa eu ver aqui, ó. Passe de trás tem café da manhã. Aí, ó. Esse aqui é parado, café da manhã. Vamos lá. Então, ó, café da manhã, vamos lá. Tava na outra configuração aqui a, a lente. Eu botei mais, um pouquinho mais curto pra vocês verem. Café da manhã tem aqui, ó. Café expresso, café duplo, cappuccino. Aí tem o látex, né? Café, vitamina, morango, banana. Tem suco de laranja. Suco verde. Ó, tem suco verde, galera. Tem doce, leite, torta. Aí torta de goiaba. Ó. Tá boa, legal. Aí mini pizza também, a tira gosto. Tem que comer alguma coisa, tá frita. Legal. E empadas. Empanada. Ah, empanada. A empanada, fala pra galera, a empanada é aquele negócio de... Já é específico pra de vocês, né? É isso mesmo. É, que é da Argentina, né? você É tipo como um... Uma... como uma empada aqui, ó. Entendi. Como uma empada, né? É mas é mas é, tem uma coisa bem, bem de vocês, não é isso? sim Do, ah, é. É, Um condimento de lá, tempero de lá, não é isso? Da Rantina? É, Legal. A gente, como a gente te prepara, uma, é... eu, eu comi já e eu gostei muito, cara. Gostou? Gostei. É, vamos tomar aqui fora. Lá e Pode pra... ser? Senta ali. Vou bater um papo ali. Você leva o... tudo pra mim? Claro. Então um show de bola. Aqui. Ah, tá bom. <risos> Vou sentar aqui para mostrar para vocês como é que é aqui, ó. Cara, o espaço aqui é muito legal. E fica pertinho da Praça do Covo. Tudo bem? Fica pertinho da Praça do Covo, Praça do Covo aqui no final. Você senta aqui, come alguma coisa. Tá, toma um cafezinho, rapidinho. E daqui já mete o pé pra pegar o seu barco. Show? Eu achei muito legal aqui. O café da manhã. É, ele é bem pequeno, assim. Não tem muitas opções, mas é bem objetivo. Eu achei legal. Show de bola. Tá maneiro. Então aqui é o quê? Tem. Isso de Orion. Orion? Orion. Orion. é de óleo. Óleo. Óleo. É alfajor, né? É alfajor. E esse aqui é de? Chocolate do de? Chocolate. Mas é da Argentina mesmo? Da Argentina. Né? Caú. Não, tipo, eu, é. Lembra do, da Sol? Lembro. Que, que morava aí, pela da sua casa? Lembro. É isso aí. É É dela? A, a minha luna é de, é de também. A... Como é o nome da parada que você vai fazer pra mim? É... Medialuna. Medialuna? Medialuna. Tá. E é, uma, é um doce argentino? É, é, é tipo coração. Tipo coração. É isso aí. Só que ele tem um estilo argentino mesmo. Esse aí é Aí aí. tá argentino. preparando pra mim ali. Tá esquentando pra mim preparando. Tô fazendo um aí pra você pra experimentar. Pra experimentar. Esse aqui é de óleo. Esse aqui é E faz com doce de leite da Argentina. Que ela trouxe da, da lá. Show. Fechou então. Vamos provar então. Eu vou, eu vou, eu vou provar desse aqui também. Quanto que é esse aqui? Esse aqui tá 10, também. E esse aqui também tá? Deixa. Dez. dois são dez? Mas um maior que o outro, hein? Bem maior, hein? É esse mesmo? Aham. Uhum. Olha, um maior que o outro, hein? E os dois tão dez? É esse mesmo? Ou fechou. Eu acho que sim. <risos> Peraí que você vai conferir aí. Não, você falou o preço, falou que tá falado, meu irmão. Já era. Não, vem aqui, Vou ver. pagar, eu vou, eu vou pagar oito, Você falou seis reais é seis reais. Quatro cinquenta? Quatro então. Vai. Eu vou comer vou então comer o um alfajor, ó se isso aqui for esse, ruim... Esse pra mim é, é melhor É melhor mesmo? É, porque esse aí é, é pesado Pesado tá, como? Tá preparado pra... É óleo É pesado como? Ih, ele é embaladinho bonitinho, olha só Embaladinho bonitinho, rapaz Olha, se isso aqui for ruim, eu vou cuspir isso aqui no chão, hein <risos> Beleza, ó, lá, hein Vai? Vamos lá, hein? É bom, amor? É bom. É óleo? É bom? A hora que tomou vai falar que tá 20, tá? Não, Boa ideia é 10. É 4,50 na verdade, né? Ó, oh, mas tá comido, não vou querer assim não. <risos> Ó, é bom, hein? É bom. Gostei do óleo. Vou levar. E se não gostar? Não? Não, se não gosta, <risos> você não gosta, você é cuspir aqui no chão. <risos> faz o... Aqui tem, também tem, ó, cerveja galera quiser, ó, Tem cerveja também. Você tem que pegar uma pra baixar o... Não, não, tô legal. Baixar... <risos> <risos> ó, Red Bull, água tônica. Quer tomar uma cervejinha pra comer alguma coisa também à noite? Fica no esquema aí, show? Eu vou esperar esse Medaluna. Cadê? Agora vai pegar o... o... Melaluna? Melaluna? Melaluna? Meia luna Meia luna Meia luna, boludo Meia luna, boludo Fazer o quê? Outro aí Esse aqui que é tipo Meia. um... Black Mala Xarope? É tipo, não, a gente faz anila Entendi Mais o quê? Só isso Show É um tipo de... É como um condimento argentino, né?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 assim fica pior. Aí dá a, a, a sensação que tá molhado, tá vendo? E é, e é gostoso, é docinho mesmo. Deixa eu ver qual é. Parece um coração, só que é um pouquinho mais leve. A massa é uma textura diferente. é? Uhum. Tá bom? Tá, tá. Dá a sensação de que a massa. É como se ela fosse um pouco salgada, sabe? Com doce. Parece que a, que a massa é salgada. Mas tem esse negócio do doce que ele joga em cima. Fica é top. É top. Eu gostei. Meda... Medo do quê? É? Meda o quê? Meda Luna. Meda Bom... Ainda bem que é de graça, porque senão eu não pagaria tá galera. Olha, top, toca Esse aqui é de chocolate é 10 é Esse aqui tá 14 Ufa! Mas como você falou, 10 tem que pagar 10 É, não, agora pra você é 10 É, então vamos lá 10, esse é o feijó, 14 O óleo aqui é mais não. Ah, isso, Porque o óleo aqui é mais é grande grama. 120 gramas 120 gramas, é grande mesmo, eu comi aqui Meio é pedaço e já não aguento mais é Tá bem pensar. grande mesmo. É, ele é pesadão mesmo, é robusto. Fechou então. Corrigidos os preços. E um café... E o café, a gente falou que estava 8, não está 8, está 6. O ah, café de 4. Não, você aquele, vem aquele, vem aquele vem vem vem que eu bebi estava 6. Você você está 6. Isso, o café estava 6. Tem de 7, 8 e 5. Boa. Que isso, hein, pai? Muitas é, graças. É. Senta aqui, boludo Isso aí, olha galera, top. Irado Vou tomar um cafezinho Cafezinho duplo Ó, oh, tá uma merda galera. Senta aí, senta aí E como é que tá aí, boludo? Galera, eu chamo, eu chamo o Luciano de boludo Tem gente que não sabe, mas boludo é uma palavra... Em espanhol, né? Gente, né? É uma ofensa em espanhol, mas... Ei, né, legal? Dia, aí, né, Magal? Bom, bom, bom dia, Ó, vai tomar café. Agora toma café aqui, hein, pô. Com certeza. É isso aí. <risos> e olha só. Nossa. E olha só. <risos> é, é uma ofensa, né? Mas assim, quem é... Não, mas não é, não é ofensa não, mas... Mas eu assim, se eu não conhecesse você falasse, ia ser ofensivo, né? É isso aí. Aí como a gente se conhece, né? Quer dizer, é a, só a, mim, gente, a gente finge que é amigo, aí a gente acaba se chamando assim. Mas o boludo é uma palavra, tipo... Bichona, viado, uma assim. E aí, otário? Coisas assim, entendeu? Do é, brasileiro. Assim. Né? É mais otário que viado. É, otário. Fala, otário. E aí, mané? Mais ou menos assim, um boludo, né? É isso mesmo. E fala comigo, como é que é empreender no Brasil? O quê? Empreender, tipo. Agora é um empreendedor, né, cara? É, e agora, um, tipo, um, um estrangeiro empreendendo no Brasil. Fala comigo, como é que é isso? Ó, ah, eu vou comer aqui o bolo enquanto você tá falando aí. Manda ah, ver. que peraí, que peraí, que peraí, que... o. Que... Não, por favor, né? Porque eu achei que eu fosse comer com a mão, né? <risos> Fala Cadê, rapaz? mais uma Tá bom. Fala aí, como é que é? No Ainda agente, não sei, hein? tá começando, mas... mas pelo qual... momento é legal. Qual a maior dificuldade você tá sentindo aí em, em, em estar no Brasil? É, hum... então, em, estar est estar no é. Brasil, assim. Qual foi a maior dificuldade que você achou? Que, quando eu cheguei aqui ou, ou do trabalho, eu tô falando? Quando você chegou aqui? Quando eu cheguei, aí o, o idioma. O idioma é difícil. De cara. O quê? De cara foi o idioma. Só que tem muita é. gente aqui no, no arraial, né? É, mas isso mesmo. Eu acho que tá mais lotado aí no Bússio. Em Bússio tem mais, né? É, tá lotado. Aí você, tipo, entra numa loja e fala: Oi, bom dia. Aí o cara, ó, que tá. assim, melhor que alguém e Assim Assina espanhol, entendeu? Sério? Mano, eu não, não, não, não percebi, Sei lá, eu não, eu, não, eu não acho que tem muito a gente não, em Búzio, não. Assim, eu, se, eu, se eu esbarrei, esbarrei com poucos. Esbarrei com muitos, tá não. aí, tá Eu não acho que é mais do que aqui, não. Você acha que é mais do que aqui? Mais, muito. Muito mesmo. E uma outra coisa também que você sempre fala pra mim é sobre a água. A água quente, pra poder fazer o... o... Ah, pra fazer o mate. O mate. Mas esse aqui a loja é pequena, mano. Não dá pra, não dá pra botar muita coisa. Mas você aí, acha tipo, que a água quente não rola? E, não, pra falar sim, mas... A gente vende cheva. O que é isso? Para o um mate Erva Erva Erva para o mate Aí... mas não tem como botar água quente Entendeu? Mas tem... mas tem... cafeteiras térmicas? O, o termo? Então, a, a cafeteira é elétrica Tem umas que são elétricas Que é para pode... botar... É, você, você bota água dentro Ah Aí liga quente. na tomada e ela esquenta Entendeu? Só isso? Só, só, isso. só isso Não é para café não? Não, por exemplo, a cafeteira. Tem cafeteira grande? Sim. Cafeteira não, é garrafa, garrafa, cafeteira, falando besteira, garrafa térmica. Sim. A garrafa grande, ela é fechada dentro, você bota água ali dentro. Só que ela tem uma tomada no, no fundo, é igual a uma cafeteira normal. Sim. Só que é. Ela tem tomada. Aí você liga Lugaria... ali e a água esquenta. Ah, dá pra comprar uma, não. Então, ela é pequenininha e você liga quando a pessoa pedir. Olá, olá. Aí, vou imitar agora o... vou imitar o... o meninos o chegando. Dale. Tá. olá, como está? Não, não, peça, não, não. olá, peça o Mano... botão olá, Mano... dia, peça o botão <risos> como está? <risos> você vai lerto o <risos> olha isso aqui vai pro vídeo, cara se, se a gente nos vídeos aqui, eu vou ficar doido caraca, ele tá xingando em, em espanhol, né? é, tem que fazer um vídeo um dia Entendeu? e não, lá na praia tipo, que a gente fala com... Tem um monte de fotógrafo e Iaxantino, né? Uhum. aí Aí ele chega na praia e fala o... Que onda? peça aí, é puto! <risos> e o cara, quando fala, olha assim, fala... Fala, oi aí, não sei o que... Sei lá, no tuas vezes, sei lá. É porque ele tá me fazendo pavor de me ensinar só palavrão. Mas olha só. Tirando essas partes é, de palavrão, né? O que, é que você mais gostou do Brasil? Especialmente aqui em Arraial, você conheceu o Rio de Janeiro, conheceu o Cristo. Deu então, que você tem é mais gostou de Arraial aqui? É. Aí, ah, mano Chegou a galera ali, ó. É mesmo, bom dia. Chegou a entrega, peraí, peraí, aí, vai voltar ali já. Isso que é uma. Isso que é uma. Isso que é uma. Distribuidor. É, distribuidor. Não, isso que é uma loja grande. A. A empresa. A empresa é tão grande tem tanta saída. Aí chegou um caminhão pra trazer, né? Produtos. Isso aí que tá bombando. Você viu, galera? O gringo tá ficando rico. Tem tudo, mas corre, O gringo tá ficando rico, mano. Tá ficando rico, tem mano. É um hein? Não, não, é o meu. Black mamba. Bora, você tá aqui, rapaz. Eu vou ter que ir pro barco ainda, tem que ir pro barco, galera. Tem que ir pro barco. Vou mostrar o nosso rodeiro do barco aí. Quero acabar aqui pra gente começar a conversa aqui. Do nosso gringo empreendedor. Agora. Deixa eu terminar de comer aqui. Eu Nem gostou desse bolo. Eu só não gosto muito de coco, esse coco ralado. Eu particularmente não gosto muito. Tem gente que adora, né? Minha mãe adora os grancangico. Eu detesto. Mas. É a galera que gosta. Então vamos lá. Voltando aí. Mais um aí, ó. Aqui é meio é movimentado, né? Aí. É movimentado, né? É movimentado. Graças a Deus. Machá agora tá tranquilo, né? Tem pra dar baixo. É. Aí... Mas fala aí, é. É quando você é? É... é Assim, é... o que você mais gostou? O que você olhou e falou assim, cara? Mano, vale, esse aí Eu é quero morar aqui. A praia é. A praia é doideira. Calor, né? Calor também. Mas, tipo, é um calor legal, não é... Mas ah, você, você é de onde? Você é de onde lá? Né? Buenos Aires. De Buenos Aires. Pô, Buenos Aires é um lugar top também, né, cara? É. Eu tava lindo. vendo umas imagens do... Tipo, Até o Juan, o Don Juan, quem não segue aí, ó, a página do Don Juan. Eu tava vendo o Don Juan e o pessoal... Eles foram Lilo pra lá também, tá. e Lilo tava lá. Lilo e, e o Lilo tá Gustavo, do Agnes D. Eu vi, vi um vídeo aí do, da, da Lilo, que tava aí num... No restaurante onde o Messi tava. É. O Messi postou uma foto e o restaurante ficou lotado. Um restaurante de esquina, assim. Ah, não vi nenhum. Meu irmão, a carne lá é absurda, tipo, velho É, boa pra caramba boa pra Então, caramba. cara, o que, que você tem que fazer aqui, velho? O lugar é maravilhoso Nossa. lá <risos> Não tá, eu tá... tô fazendo um café aí pra você, Boa, moleque! Neto. Agora aqui, é. tá... tá... Pô, deixa eu parar aqui por essa... É, um... Vi um vídeo aí de Riera é... que tá... Um... Peraí tá barulho aqui, tem um... Zé Royal ali na frente Tem um barulho aqui, peraí Aí que ela tava fazendo tipo um, um rolezinho aí um, turístico, mas uh, aí em Buenos Aires, que aí. mas aí o, a menina que tava aí trabalhando, que fazia que fazia guiada, era brasileira, caô, sério no avião, não, não. brasileiro, trabalhando falando lá, português lá no, no Buenos Aires, para o pessoal que é brasileiro, entendeu? Ela não era argentina aprendeu a falar português, não? Não era é para mim, era brasileira mesmo, porque falava bem. Bem mesmo. Bem, bem, bem, bem, bem. bem. Bom, bom demais. É? é. Não bom, vi o vídeo, não? Não Mas isso aí do restaurante, não, não vi não. Eles foram lá. Legal. Sabe qual restaurante eu tô falando, sabe? É? Um que o Messi foi, que aí postaram uma foto dele. Não, não. Que ficou lotado o local. Eles Muito foram tipo lá. Porra, cara, a carne foi maravilhosa. Foi Buenos Aires? Foi Cara, cara, a carne maravilhosa no lugar, meu irmão. Aí, doideira, doideira. lugar aí dá pra ir pra lá, né? Pô, deu vontade de ir, né? A gente pode ir. É, o Buenos Aires é legal lá gente pode conhecer. Eu não sou do capi do, da capital. Sou da, da província. Qual é a província? É. Tipo, Zona Norte. Entendi. Esse aí é, é. província, tá. tá. tá afastado do. É, só quem mora da em capital. Buenos Aires é rico, né, cara? Não, tem de tudo, mano. Não, digo assim, tem uma galera que de Buenos Aires mesmo, no centro ali, é, mais, é uma galera não, com mais eu, grana, né? Eu sempre não? falo isso, que o, o pessoal argentino é. sempre fala não, que não tem dinheiro, que não tem dinheiro, mas tem gente que tem dinheiro pra caralho. É, é mano, aí você vai no Porto Madeiro, é, Palermo, tudo isso aí, é, Belgrano, isso aí é tem dinheiro, tem dinheiro. É, é? caro, caro pra caralho, caro, caro. É porque que eu achei aqui, mas pra gente, agora, ir pra lá tá mais barato, né? Isso aí que tá... com quem tá falando? Com você? Não, com o Patrick que tava tá falando também. Né? Mas tipo, fala com todo mundo. Com uma pergunta, né? Ir pra lá agora tá mais barato, né? Mano, vi, o outro dia tá 90. Tipo, um real e é 90 pesos lá. Aí! Pega, um, não sei, dois mil contos, dois mil lá. Te vira um rei, né? Legal mesmo. Tipo, Legal. dá pra bom Legal. É, tem que aproveitar, né? E você pensa em ficar muito tempo aqui no, no, no Brasil, em Arraial? Ou você pensa, é, <coughs> tipo, o que a maioria dos argentinos fazem, quando vem pra cá? Vender aí Eles ficam... Não, vender você não. Não, é brincadeira. Eles ficam um tempo em Arraial, depois eles saem de Arraial e vão rodar, tipo, a costa, vão rodar outros pontos aqui. Você pensa em fazer isso também? Mano, é... Tipo, você, você parece, agora é um empresário, parece, né, cara? Você é um mega... É um empresário... Entrevista entrevista. 8 horas da manhã. É. é. Não, mas, assim, tô, tô perguntando só para você, assim, ter uma, uma não, ideia. Não Na moral, não sei. Por não enquanto, sei. você vai ficar aqui em Arraial mesmo, né? Você agora montou eu uma loja. Se... É, eu digo assim, você montou uma loja. Futuramente, a loja, a, loja é pode lotinha, ficar, né? a loja pode ficar sozinha, né? Pode funcionar sozinha por uma semana, duas. Você pode pegar e dar um rolê, conhecer outro ponto, tal, e um ah, lugar. Ah, isso aí é, é cedo. Esse aí, é bom cedo. dia. Bom dia. Mas tipo, dá pra falar com, com meus amigos que, que trabalham aqui também Tipo, eu pego uma semana lá, depois eu pego, pego ele depois Mas a gente trabalha aqui no barco, mano Trabalha aqui no barco, trabalha aqui no Você baixo. gosta de trabalhar no barco? Gosto Legal é legal Aí... Aquela, aquele, aquele clima do barco é legal, né? Porra, ontem rei pra caralho Por quê? <risos> que a gente botou aí no no copo Tá, ah, tá. Ontem eu fui, eu fui tomar um, um suco de laranja, de, de, de limão, e aí eu, eu conversando, os caras me enrolaram, meu irmão. Jogaram metade de, de cachaça no meu copo. Quando eu dei a picada no, no, no suco, o amigo desceu rasgando que a goela. Mas desceu rasgando. Não, porque isso aqui dá pra dá, pra fazer, dá, pra, aí. dá pra fazer, dá. Eu olhei um idiota. Aí Breno foi lá e... Pegaçou no meu copo, falei, tá bom, deixa ele. Ó, oh, mas foi, foi um tanto de cachaça assim que ele colocou no copo. Não, tanto não, mas... Foi! Não porque foi quando não. eu dei uma bicada, meu amigo, eu não, tô, não sou acostumado a beber, quando eu tomei a bicada e eu senti... Você não tá acostumado Eu senti é arranhando mesmo. a garganta, falei, miserável, <risos> tem uma coisa errada no meu copo. É. aqui, é, pra gente finalizar a nossa, a nossa entrevista, nosso bate-papo, é, Arraial, fala pra gente aí, pra quem tá pra, pra vir pra Arraial, o assim, que que você... Quando... Fala... as conselho? Um conselho para um, um turista, principalmente argentino ou gringo, né, que vem de fora. É... Mas tipo, você tá falando para chegar e morar ou...? Não, não. Veio pra cá e aí, assim, qual foi a dificuldade que você teve como turista? Porque você chegou aqui, você não pensou logo em morar. Você veio pra ver como é que ia ser, né? É. Então, a, então o que eu quero que você diga então, quando aqui... eu cheguei aqui, era pra morar. Já era pra morar? É, é pelo menos... Um... Miserável, já sabia que ia morar aqui. <risos> então, fala pra mim, então fala pra mim a, a, a, a sensação que você teve quando você chegou aqui. O que que você... Viu? Qual é essa é, a fala? A primeira sensação tipo, é tipo frustrante. Um frustrante? Pouco. É, porque o idioma é difícil, mano. E o cavista fala rápido, e tem muita xíria pra falar também. Entendi. Então, e quando eu cheguei ainda tava a máscara. Ah, eu tinha máscara. Né? Aí é mais difícil ainda. Entendi. Porque a gente fala rápido e. É... Tava com uma com máscara na né? Entendi Mas assim, é, é porque você tá com, deve estar tá com um delay delay Tanta droga que você deve ter usado Eu tô perguntando, presta atenção ah? né? <risos> Eu tô perguntando, ô, animal Quando você chegou aqui no Arraial O que, que você sentiu assim, vendo as belitas naturais? Vendo todo esse lugar, o que, que você olhou? Já que você já sabia que você queria morar aqui então, eu quero que você diga assim, quando eu cheguei aqui, eu sabia que ia é morar, o que, é que você pensou? O que, é que você olhou aquele lugar lindo, você fez os passeios, poder conhecer, óbvio, conhecer os lugares O que, é que passou pela sua cabeça? Assim, Fala pra mim, essa, aquela, aquela sensação, o que, é que você sentiu? É, hum... não, é, não é tão óbvio assim, não? Espera aí, que a maconha não está deixando a de pensar. Isso que é O que você pensou é... assim, na hora? Não, quando fiz o passeio de barco, eu fiquei doido. Fiquei doido. doido, na moral. Né? Fiquei doido, gostei muito, e falei, eu queria trabalhar isso aí. Quando eu cheguei, na moral, eu não sabia o que, que fazer também, né? Muito, era muita opção, né? Por caraca, dá pra fazer muita isso, opção, pra fazer aquilo. Mas é porque eu não sabia o que... que você ia fazer que, de que, fato. O que queria fazer. Entendi, mas você sabia não que você queria não, morar não, aqui. Não tinha nada pra fazer, entendeu? Entendi. Aí, quando eu fiz o passeio de vácuo, falei... É isso aí. É isso legal, aí. legal. Quando então... Eu, é, moleque, Eu tô filmando, tô filmando. Show de bola. Show de bola. E fala pra mim aqui, pra poder finalizar aqui a parada. Então você chegou aqui, achou um galinho do top, e veio pra morar. E aí, montou um negócio top aqui é, na Praia dos Anjos. De, quase dois anos já. Né? Dois anos aqui já? Legal, legal. É quase. Quase dois anos. É em agosto. Legal. É, ontem estavam falando aí, não Tipo um ano já trabalhando. É, um ano, um ano trabalhando cheiro. junto, é, é verdade. E agora vamos finalizar aqui a parada é, dizendo aqui pra mim Quanto é que isso vai ficar? Chegou é, aqui e comeu Uma você. torta Não, não, não Pra você? Não, sério Uma torta Um pedaço de torta E um cafezinho no caso Peguei um café duplo, né? Quanto que sai? Pra, pra gente falar pra galera ah, O bolo tá 10. 10? Esse aí é de coco De coco, 10. O outro que é de goiaba Tá 8. Ah, o outro, um outro de é 8. É Tá, que é uma torta A gente fala Pasta flora Ah, tá Aí tipo, é... Bola assim de guaiaba entendi. Não tem membricho aqui Ah, entendi Que tipo, é parecido, mas não é igual Entendi E, é, e o café está? O café, esse aí está 8, eu acho Esse eu aqui? Acho. Não lembrou não Está indo tá na magra não A gente volta aqui, ó Vamos lá então Vamos ver quanto é que vai dar essa, essa brincadeira aí de bola, então galera, ó, Deu 6 o café, não é isso? 6 o café 6 o café e 10, 10 café. a torta de coco. Show? Tá bom Tá ótimo? Pô, top Vou pagar aqui agora Vou meter o pé. Tá pago, mano. Foi aí? Desse rodou aí. Rodou? Aí, foi. ó. Foi, tá pago, hein? Vem. Tá falando aí que tá devendo. Tá eu fiquei pra. Miserável. <risos> aí o cliente novo aí, ó. Gente, tamo junto aí. Valeu, hein? Tá rico agora, hein? Tamo eu giro você, meu, miserável. Né? É, Valeu. É, Valeu. Vou lá pro barco agora. Partiu, galera. Vamos pro barco agora. Vamos nessa. Galera, ó. Saí da... Da do Moleque Mamba. É. Aqui na, na frente, tá vendo? Aí ah, aqui agora tem uma. Uma casa. a casa tem o Dom Juan aqui, ó. Do lado. E aqui eu acho engraçado porque.. Tem o Don Juan né, tem a, a, a praça aqui. Eu acho engraçado porque a galera começa a me ver. Aí o pessoal do Arraial Antigo, aí eu, eu fico usando o óculos e o boné. Aí a galera não me reconhece, não. É, tem um tempo que eu não me vi, né? Às vezes só os meus antigos ficam em casa. Coronil, bom dia! Aí o pessoal não me, é, não me reconhece Aí quando eu chego eu falo Cala a boca, Galo, sou do Cabo Aí o pessoal já Ah, tá você é da Arraial Mas olha lá aqui é a Praça A Praça do Cova, beleza? Aí aqui, ó Tem uns, uns pontos legais pra caramba A gente marca nesse, geralmente nesse centro aqui na frente Aí aqui Santo Gole Que rola música ao vivo aqui Mister Pizza e esse ponto aqui é bem fácil de achar a Praça do Cova Ou Praça Daniel Barreto Beleza? Chegou aqui, ó Encontrou a praça esse aqui já é o ponto de encontro Você viu que eu vim andando direto lá Eu nem parei de filmar Andando é direto, pra vocês poderem ver como é que fica O embarque direto Pedrão, estamos juntos Aí é pé ali, ó Pé Bom dia, beleza? A galera aí também É desses pontos aqui, ó Não pode passar muito o carro A lateral do restaurante E o área de embarque é por aqui Show? Vamos chegar lá agora e a gente vai passar, fazer passeio de barco Eu não vou mostrar muito hoje o passeio todo em si Vou mostrar só alguns pontos, alguns flashes do passeio. é Um ponto ou outro do desembarque talvez. Beleza? Mas é, seria mais pra focar pra vocês como é que é pra chegar aqui, entendeu? Chegou na, na Praça do Cova. Encostou aqui, ó. Vem descendo aqui na.. Vem descendo na. É a galera cortando nada de madeira, uma barulhada na. Vem descendo aqui pela rua. Encosta aqui. A gente mete o pé pro passeio. Encostou um dia meio cinza também, meio zoado. E final de semana agora vai ter festa da cidade, né? Então tá com aquela estrutura ali de shows e tal, vai ser bem legal. Show, Fernando, beleza? A galera aqui já, todo mundo. Fim de semana é um pouquinho mais vazio, né? Ainda mais quando tá com o um dia assim meio zoado. É mais tranquilo ainda. Tem pouco movimento. Show, vamos aguardar agora pra gente poder embarcar. Passei de barco. Aqui na área de embarque, e aí como o tempo hoje tá um pouquinho zoado, hoje a gente tá com. 15 pessoas, 16 pessoas hoje. Aí o que a gente pensou? Bom, vamos jogar essas 16 pessoas pra amanhã. Conversamos com todo mundo. Amanhã o tempo tá marcando é, uma previsão muito melhor do que a de hoje. Então a gente fez o quê? Jogou o passeio pra amanhã. Então hoje não tem passeio de barco. Eu acho que a gente tá sem passeio de barco, sem ter passeio de barco. Há quatro meses que a gente não fica um dia sem ter passeio. Todo dia a gente tá saindo. Isso, assim, por vontade nossa, né? A não ser que a marinha tenha cancelado. Mas por vontade nossa a gente tá uns quatro meses, cara. Sem... Assim, né? Cancelar uma saída Por uma questão de tempo, então pouca gente E hoje a gente tá só com 16 A maioria das pessoas cancelaram, porque o tempo tá bem não, Tá bem zoado, tá bem cinza Então todo mundo que tinha hoje cancelou Tinha um grupo de 12 pessoas com a gente que cancelou Jogou pra amanhã também Aí eu pensei, ah, vamos jogar esses 16 E os 12 também pra amanhã Fechou? Aí sai todo mundo amanhã Então simbora Então passeio de barco hoje Não vai rolar, vai ficar só na vontade. E vai ficar, então, a entrevista do Lúcio, que ficou errada. É, Luciano e o Black Mamba. Aquela dica legal ali pra vocês. Tá bom? Show de bola. Tamo junto. Até a próxima, se Deus quiser. Eu vou cortar meu cabelo. Vou fazer outras coisas. A banco. Resolver um monte de problema. Aproveitar esse dia de folga. Folga em termos, né? Tem um monte de foto pra editar ainda. Pra ser. Tamo junto! Ó! Até a próxima. Valeu. Aí foi o Jardim Sampaio levando, explicando pra galera. A gente vai fazer o passeio amanhã. é isso aí. Partiu. Valeu.